Se liga, eu vou fazer no cara aqui do bot. O item que ficou um lixo foi o gelinho, hein? Chegou Mano, eu achei ele roubado pro, pro Swain. Porque o Swain ele consegue puxar na ativa do gelinho. Mas eu, é, foi só o, ele também é que eu porque vi. O problema do gelinho é que ele. ele tá com o cast meio fodido, entendeu? Aí tipo. Ah, faz esse cara aqui, faz esse cara, faz esse Não, ele vai descer, ele vai vir em mim, ele vai vir mim. Tá morto. Uh! Não deu pra exemplificar ficar direito véio. ali porque ele tava fora do range. Mas a parada é tipo, tu dá o que? Um cliquezinho e aí o protobelt, chat. É isso que é o importante. Porque senão a animação vai toda travada, é muito ruim. Opa! <susurra> Moleque, se eu te falar. Low, o que não sangue? pegou.